para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu estou no parque de exposição e, e porque aqui vai ter show, vai ter vários negócios super legais, tem bichinhos, tem pônei, tem várias coisas e eu tô aqui com a minha mãe, com a minha avó, ela sempre tá com a gente e o meu pai ali. Então depois que a gente achar alguma coisa, a gente achar alguma coisa mais legal eu mostro pra vocês. O oh, pai, mas por que, que eles dão coisa? Eles não são cavalos. Ai, une, que fofo. Por que, que eles estão todos inscritos? Olha aí, vó. Hum. Ai, ela pisou. Hum. Ai, gente, que coisinha fofa! Pop... Mãe, vamos lá do outro lado passar a mão. Gente, a gente vai lá do outro lado passar a mão neles, porque eles são muito bobos. Olha esse daqui, eu já tô pertinho dele. Hum. Gente, olha só. Ai, mãe, vamos logo, mãe, vamos logo mãe vamos lá mãe é, cara, é... mãe vamos logo mãe vamos lá que patada mãe chega mais é perto tirar, eu tenho coragem filma ali, só mãe tá eu, eu tô filmando vai lá não, te vou, te vou tirar foto não, eu vou, eu vou vai lá tá vai, vai logo mãe vai aqui, ó, vai aqui ó eu tenho coragem vai lá vou tirar foto aqui ó aqui ó vai mãe eu tenho coragem aqui ó ah, papo, Ai, que amores é, Ai, gente, que coisa mais linda Eu acho que é o pai e a mãe Não, acho que são os esposos Casados casado. Não, acho que casados são casado, né? É Já pode, pai. Passa a mão aí a tá água. Passa a mão Vai, Vai passa a mão Passa a mão, vai! Vem, isso aí não quer não! agora a gente tá no negócio de planta, será que eu pode entrar aqui? Mas cê, você sabia que esse barco é da cor dos símbolos de Araruama? Não. Daquela letra do... Ali, olha, Araruama, uma nova história. Tá escrito aqui, ah, é, é, é da verdade. cor, viu, gente? Eu, sou, eu, eu identifico tudo. Eu sou muito boa. Gente, ali tem os feijãozinhos. Aqui tem uma... Olha, mãe, olha umas formigas. Formiguinhas estranhas. É. Nossa, olha esse gato. Olha o pentinho de aqui É. Muito legal. Mãe, olha, mãe, o pé grande. Mãe. E é. Olha só. Que gracinha. Olha isso daqui. Mãe, olha só o pé grande. Esse é meu pé. Nossa. Oi gente, oi gente. É, é, íntimo. é, é, íntimo. é, tudo. é -meu. E tudo isso daqui é feito à mão, não é, mãe? Tudo isso daqui é feito à mão. Tudo isso tudo, daqui, tudo, tudo, tudo olha, gente, é feito à mão, ó. Tudo isso aqui, ó. Ele tem a abelha ali dentro. Vê lá abelha. Ali? É. É beleza. Cara. Vem. Vem. Ah, pá, sempre yeah. vai... Não, não obrigada. Mas aí, se eu errar... Pegar... Vixe, tem quantas balas. Tem tudo isso? Tem livro, tá? Nossa, olha, gente, quantos ele vai poder jogar. Como faz? Derrubeu a bala livre. Acho que é o é. trás. Gente, é de boa. A ah, gente vai ganhar uma bala. Uma bala. Bom, segura aí, ganha uma bala. Tá ah, eu acho que essa bala. Nossa, vai aí. Essa bala é muito boa. É Aham, boa? Uhum, já, já, já vou comer. Gente, olha quantas balas tem ali. Mas que isso é muito médio. Eu que voltar. O peso em cima também, pai, também vai. Não, nossa, pai, você pode bater batendo aqui Pode, Ai, tomara é que você consiga Você pegou um pic... pique esperando a Oi? Bob Esponja, né? É o último, Toma. Ah, calma, você... segura aqui. Só apertar o gatilho. Não, mas não, mas... aperta agora, você não só vai atirar. Tá. Vai, segura. Meu Deus. Segura. Vai, vai. <risos> ah, eu acabei, quando meu pai deu um tiro lá, a gente ganhou aquela bala, né? Mas aí eu tirei, eu atirei também, eu dei um tiro também. Só que ele não filmou. Aí você só viram uma partezinha bem pequenininha deu lá com a arma na mão e tudo filmou mas aí tudo bem, né, gente? Aí agora eu tô aqui esperando pra poder ir subir em um pônei e andar isso daqui tudo Aí, gente, quando ele chegar o meu pai dessa vez vai filmar, tá, gente? E aí depois eu vou comer picolé, então um beijo e até depois. Já tá gravando, né? tá? Ah, vai. Oi? Pode, pode ir. Passar na frente. Praia dos amores. Supra alimentos. Que praia. Força, é é jeito é o jeito aqui pra mim, Oi minha Tá chorando, ó. Ai, pai, pai. Tá chorando, eu sei ah, tadinho. Tá triste, ó. Tá chorando. Hum. Aqui, fica bem Ai, que fofo. Ai, gente, um bezerrinho ali. Olha o bezerro dentro do camelo. Olha o filho. Olha Olha Olha o é Que Olha o <risos> que, é. é. que, que ele está comendo? que <risos> que ela que <risos> Olha lá, tá tá lá, lá, lá, lá, do Que fofos! Olha, querendo dar coice, viu, mãe? Querendo dar coice? Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum. lá de embaixo. Oi, mãe, mãe. Oh, oh, olha deixa não, acho hein. que eu não vai deixar porque olha. eu sou <risos> oh, oh, oh, oh. ele também quer vai pai, passa a mão que eu quero ver ah, faz não não, ele dá um repente ele pega meu dedo <risos> Você, pai, passa você. Passa você, pai, calma aí. Pai, chama minha mãe pra ela ver, ela vai doidar. Olha, pai, ele tá quase saindo, pai. Pai, ai meu, ai, meu Deus, ai, meu ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, pai, eu tô com medo, ele saiu. Pai, chama minha mãe, ela vai ver. Não, tira Tadinhos! Tá mãe, mas olha aqueles ali também, eles estão quase morrendo! Tá é... louco! Mãe, olha, mãe, ele tá querendo sair de novo! É, eu já saí de lá E agora eu tô comendo a balinha Que a gente ganhou, gente, e é muito boa E, gente, então Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like Um beijo e Tchau, fui!